Né, era um evento, eu adoro evento ao ar livre, de dia. Era um evento gastronômico, então, de várias comidas, vários vinhos, uma coisa muito legal. E na Praça da Liberdade, muito astral. E eu, eu cheguei lá. Por volta de uma hora da tarde e fui embora dez horas da noite, porque eu sou dessas, eu sou inimiga do fim. Você vai reabalada, que nem é, eu, eu, adoro. É, já que a gente sai de casa. Vamos eu, aproveitar, é, né? É, exato, porque eu não sou de sair muito, mas também na hora que sai, esquece. Somos muito parecidos, né? nesse sentido, eu sou a a igual. A gente aproveita. Você. E aí eu comecei lá, na, numa mesa meio comunitária, e eu conhecia muitas pessoas, que eu sempre namorei com chefes de cozinha, sabe? A gente vai juntar útil ao uhum. agradável. Perfeito. Então, devia ter uns ex, dois ex-namorados meus lá, que são meus amigos e tal. E aí, o, o olheiro, na hora que ele me falou assim, olha, você tá aí desde uma hora da tarde, passaram na sua mesa pessoas de várias idades, crianças, velhos, todos os credos e raças, e você começou no vinho branco e agora você já tá no uísque. Como é que é Jesus. isso? Jesus! Eu falei assim, ué, mas já tava à noite, né, bola? À noite a gente é um uísquinho. sim, sim, sim. Entendeu? E dançando e tal. E aí que surgiu o primeiro contato com esse mundo de reality show e tal. Mas você, pequena, você queria ser alguma coisa, tipo, eu quero ser médica, eu quero ser. Qual é a professor Você Ad... estudou para quê? Lá, jornalista, é... eu fiz jornalista você do fez muito jornalismo. direito. É. Você sabe que não? Eu nunca tive muitos sonhos assim de. Ai, coisa doida, né? Eu sou muito imediatista, eu acho, eu penso muito no hoje, assim, eu não sou muito de planejar futuro, tá. não. Você vive o agora. Eu vivo agora. É. é louco, é. né? A gente pensar muito no futuro causa ansiedade, né? E não é tão bom. E... Dizem que quem pensa muito no passado deprime. Quem pensa muito no futuro fica ansioso. É. é mas... E a gente tem que cuidar do hoje, né? É bem isso, sabe? Eu fico mais ou menos assim. E, e aí eu declinei o convite ali na hora. Falei assim, ah, o que, que é isso? Não tem a menor condição. Que que eu... Tá, ok, muito obrigado, né? Agradeci, né? Todo... Eles terem me observado. Só que a minha irmã mais nova me ligou no outro dia. E eu contei pra ela. E a minha irmã é fissurada em reality show. Ela assinava, assim, os pay-per-views da vida e tal. E eu falei assim, Cida, você acredita que aconteceu isso comigo? Ela, então você vai lá. Você vai lá pra saber e me contar as coisas, como é que funciona. Ela queria um oba-oba também. Lógico, A gente lógico. nunca pensou que fosse verdade, nunca pensou que fosse dar certo. Ela, ah, vai lá, irmã. Vai lá pra você me contar como é que é, pra, pra, pra ver se isso é verdade mesmo, se tem as eliminatórias. Então, por causa disso, o cara tinha me deixado o telefone dele, eu liguei e acabei indo. É, fui na eliminatória e foi indo, indo, indo, indo, fundo e deu certo. Entrei, não naquele ano, mas no, no outro. E aí, por isso que veio essa... Foi o Boninho que te entrevistou? É, tem, tem uma parte que é o Boninho. É. É. Tem uma parte mais final, assim, Ele que olha... é o Boninho e os grandes diretores lá. O Douradão. É. Eu entender como é uma é. como é entrevista é. pro Big Brother. Cara. Menino, 60 mais ou menos cê... É boa, boa pergunta, Bola, boa pergunta. Você é, gosta de, de... O que a te pergunta, cara? Ó... Oh. Você, você senta numa emprego, sala é coisa, maior do né? que essa aqui e você tá, tipo, num U, uh? né? E você fica ali, as pessoas todas te arguindo. Eu acho que perguntam várias coisas da sua vida. Uma mas, banca, uma banca. Vai. É uma banca uma avaliadora, banca, tá, tá. mas que tem gente em, tudo quanto é lado e vão te perguntando. E aí tem um backdrop, um verde, né? Para acho Fundo que, inserir verde, qualquer é. coisa. Uhum. E perguntando. Mas é aí que muita gente mente. Tipo que eu per o que? Pergunta o que para você, por exemplo? Ah, eu nem lembro, mas é Do isso. O que, que você gosta? O que você faria se entrasse no Big Brother? Tá. O que que te deixa nervosa? O que que te move? Agora, tem um fato muito interessante que, antes disso, você passa por uma psicóloga. E na época eu tinha 34 anos e a psicóloga perguntou o que, é que eu fazia, né, pra ganhar dinheiro. Eu falei uhum. que eu nunca trabalhei, né, <risos> ok. E ela virou pra mim e falou assim, ah, então você não serve pro Big Brother, não? Porque Mas... você não vai ter gana, ímpeto pra, pra vencer isso. Eu falei assim, vem cá, querida, onde que você pegou esse, esse diploma seu? Da onde que você tá aqui? Não tem cinco minutos comigo que você já tá querendo me julgar? Achando que um ímpeto, só porque é, eu não trabalho, eu sou pior do que você com qualquer outra pessoa que trabalhe? Né? S Sabe? Aí eu já tretei com ela de, de, de Ah, de, de... leve, é assim. Não, você gravando, né? O bom, Isso deve ser bom, hein, você. <risos> mas imagina, imagina vocês. você. É foda. Você é é é tá foda. lá. Aí a mulher vira e fala que eu não presto, que eu não tenho vivacidade. Eu não te engano. Porque eu... É, que eu não tenho engano porque eu não trabalho. O que, que uma coisa tem a ver com outra? Ainda você bem entende? que ela, ela provocou você ver como é que você reagia. Você reagiu bem e falou: olha, essa aqui, ela reage. Será? É uma pessoa reativa, claro. Ela jogou com você. Ela... Você acha que foi? É claro. Ah, ela... Aí sei. você reagiu, no relatório dela estava extremamente reativa. Então, ignorante. Tava... Ignorante ao extremo. Extremamente ignorante. P não, médio, eu nem fui. Apático. Eu só achei muito estranho uma psicóloga formada tentar te, te resolver você, você não assim. Você um trabalho Ela você... te desestabilizou. Não, de forma alguma. Claro. Eu, eu que desestabilizei o trabalho dela, porque eu, eu tô ótima na época, né? Qual que é o problema? Se você tivesse uma condição que sua família te propiciasse de você não trabalhar... sabe, Agora que eu tenho trabalhado, eu tenho visto tanto que as pessoas são podres, competitivas, e te puxam tapete, e, e mentem. Caralho. E isso, isso deixa a nossa, a nossa saúde é um mental... Inferno. É um inferno. É o que mais tem. Se, se, se na época eu podia, sabe, não, não lidar com esse tipo de gente, por que não? Né? E não necessariamente, ai, ah, tá, whatever, eu, é, eu sei que eu sou muito privilegiada eu tô no, no uhum. Brasil, que é um país muito triste, agora a fome voltou, as pessoas passam muita dificuldade, mas não, não é também para você pegar a minha vida e jogar no lixo, porque eu não lógico, faço o que lógico. as pessoas querem que eu faça, ou que, que a sociedade impõe que tem seria legal a, ver, a gente fazer. Igual o nosso papo do início, por que você não casou, por que você não tem filho, ó oh, gente, por que eu não quis? É. Porque é não, não tô me pagando por isso? É simples pra caralho. Simples. Não deu tesão. Também. Não é simples. Não tô bateu Estou tentando não, ver uma porque... outra, outro lado da vida. Por que, é que você não vê? Porque eu não quis. Por que, é que você casou ter filho? Porque você quis. Mas, É. é. E não foi por falta de pedido, não. Porque... Ninguém te obrigou a ter filho, a casar, é. a botar uma arma na tua cabeça, sua filha da puta. Agora é o seguinte. Verdade. Faz um filho. Não, cara. Tudo bem, o primeiro pode ter sido seu O primeiro. destino quis é assim. Exatamente. E eu pronto. sou um cara assim, eu aceito as bênçãos que Deus me dá. Mas. I